Agora eu proponho que a gente faça juntos um exercício que se chama karatê E você vai simbolicamente destruir o seu medo. Você vai fazer esse movimento aqui como se você estivesse dando um soco, se você pudesse destruir o que te dá medo hoje. E você vai ver que simbolicamente, aos pouquinhos, você vai entender que você tem força e que você tem a possibilidade de destruir o que te dá medo hoje. Então antes de começar, eu quero que você pense... O que, que te dá medo hoje? E simbolicamente você vai imaginar essa coisa, esse objeto, essa pessoa, esse lugar que simboliza para você o que te dá medo. Você vai imaginar essa coisa na sua frente e eu vou detalhar um pouquinho os movimentos daqui a pouco, mas você, o movimento basicamente vai ser esse de ir com o seu punho e como se você pudesse dar um soco para aos pouquinhos ir destruindo o seu medo. Do que, que você tem medo hoje? O que, que te dá medo? Pensa nisso e daqui a alguns instantes você vai conseguir destruir esse medo. Eu vou te mostrar então os movimentos. Você vai três vezes utilizar o seu braço direito, três vezes o braço esquerdo e vai ter uma última repetição em que você vai dar um soco assim com os dois braços. O movimento é bem simples, você vai de preferência fazer esse exercício em pé, porque justamente é um exercício assim que você vai mostrar toda a sua energia, a sua motivação, a sua força para destruir o seu medo. Mas, como sempre em sofrologia, não existe nenhuma obrigação de fazer um movimento exatamente como eu estou mostrando. Em sofrologia, as intenções que você coloca nesse movimento contam muito mais do que a perfeição do movimento. Então, se você preferir, por alguma questão de equilíbrio, por exemplo, Fazer esse exercício sentado, obviamente que você pode. Esse exercício você vai começar ele de olhos abertos e em seguida, quando for o momento de perceber as sensações, de observar o que está acontecendo dentro de você. E esse momento parece besteira, mas é super importante você poder fechar os olhos e sentir coisas, tá? ter sensações. Eu vou então incitar você a ir procurar dentro de você quais são as sensações. Essa parte é super importante e essa parte você vai fazer de olhos fechados. De qualquer maneira, não se preocupe. Eu vou mostrar agora os movimentos para você, mas depois eu vou guiar você durante todo o exercício. A parte que você está de olho aberto, a parte que você está de olho fechado. Eu vou estar sempre guiando você de qualquer maneira. Então agora eu vou mostrar para você. Você vai começar com o seu braço direito. Você vai inspirar pelo nariz, ao mesmo tempo que você fecha o seu punho direito. Você leva ele até a altura do ombro e você joga o seu cotovelo para trás. Então, tá? vou mostrar de lado para ficar mais claro o movimento. Inspira, fecha o punho. Faz isso aqui. Tá ok? Quando você chegar aqui, nessa altura, com o cotovelo para trás, você prende a respiração. Então, você vai estar tá assim. E você vai estar tá observando o seu medo na sua frente. Você vai estar tá encarando o seu medo, olhando ele dentro dos olhos. Então... Inspira, prende a respiração, olhe o seu medo, o que simboliza o seu medo na sua frente durante alguns instantes e depois, quando você quiser, você vai fazer esse movimento aqui para destruir o seu medo. Depois você relaxa o braço ao longo do corpo e aí você vai fechar os olhos e observar as suas sensações. Pode ser que nessa, nessa motivação, nessa força de dar um soco, de destruir o seu medo, você queira também avançar um pouco com o um pé na sua frente. Se for o caso, não tem problema. Deixa o seu corpo ir, deixa o seu corpo expressar o que ele tem a expressar. Tá? Em princípio é só isso aqui, mas se você precisar, com o impulso, jogar o seu corpo para frente, depois você volta e uh, fica em pé em equilíbrio sobre os dois pés. Tá ok? Então três vezes o braço direito, três vezes o braço esquerdo e uma última vez com os dois braços. Essa última vez você vai começar de olhos fechados. Não se preocupe, eu vou guiar você do início ao fim do exercício. Qualquer coisa, você pode sempre olhar a minha imagem, eu vou estar tá fazendo os gestos também em vídeo. Então, se tiver ok para você, a gente vai começar. Antes de começar, como sempre, verifique que você não tem nada à sua volta que possa te, te, te machucar. Verifique também as suas roupas, se você está sem sapato, se você tá, se tem alguma pulseira, alguma coisa que pode incomodar se tiver, um, enfim, uma roupa para tirar, um casaco que estiver te apertando, o que for, dificultar o movimento do seu braço, está na hora de tirar, o momento de tirar é agora. Eu quero que você esteja sempre confortável para fazer os exercícios de sofrologia, mesmo se não tem uma roupa específica para fazer. Tá ok? Então, se você tiver em pé, a, o, a posição em pé é os pés separados mais ou menos da largura dos quadris. Você pode, se você quiser, flexionar só um pouquinho os joelhos, para se sentir mais estável, por enquanto então os dois braços estão ao longo do corpo, pense em abaixar os ombros, a cabeça e a coluna estão retas, reta não significa tenso, significa somente reto, e agora eu vou pedir para você imaginar na sua frente o que, que te dá medo, olhe na sua frente e veja esse símbolo do que te dá medo, você vai manter os olhos abertos, inspirar pelo nariz, fechando o punho direito, jogando o cotovelo direito para trás, prende a respiração, encara o seu medo, e quando você quiser, você vai expirar pela boca, dar um soco no medo, relaxar o braço direito ao longo do corpo. E agora eu vou pedir para você fechar os olhos, respirar naturalmente, o seu ritmo natural de respiração. E observar as suas sensações, observa o que está acontecendo no seu corpo, observa a sensação de força, talvez de calor no braço direito, observa a diferença de sensações entre o braço direito e o braço esquerdo. Você vai refazer isso uma segunda vez, você pode abrir os olhos. Encarar o seu medo de frente, inspirar pelo nariz, braço, cotovelo direito para trás, prende a respiração, encara o medo e... Volta para a posição inicial, relaxa o braço, fecha os olhos, respira normalmente, pense em abaixar os ombros. E simplesmente escute o que está acontecendo dentro de você, suas sensações. Você está quebrando o seu medo, você está encarando o seu medo e você está destruindo ele. Quais as sensações que isso te dá? Perceba a sensação de força no seu braço direito, de energia, de motivação. Quais são as outras sensações que você sente quando você está destruindo o seu medo? Você vai refazer isso agora pela terceira e última vez. Abre os olhos, encara o seu medo pela, pela terceira vez. Inspira, leva o punho e o ombro direito para trás, prende a respiração, encara o medo. E quando você quiser, dá um soco no seu medo. Relaxa o braço, fecha os olhos e observa o que está acontecendo em você inspira normalmente, quais são as suas sensações? Coragem, alegria, confiança? O que você está sentindo? Orgulho de você mesmo? Está destruindo o seu medo? Motivação, otimismo? Observe o que está acontecendo dentro de você, tanto física quanto mentalmente. Agora eu proponho que você refaça o mesmo movimento três vezes com o seu braço esquerdo. Então você vai abrir os olhos, preparar o braço esquerdo, punho fechado, cotovelo esquerdo para trás, inspirando pelo nariz, prende a respiração, encara o seu medo e quando você quiser... Volta para a posição inicial, equilíbrio sobre os dois pés, fecha os olhos, relaxa o braço esquerdo, respira normalmente. E quais são as suas sensações? Talvez sensações bem nítidas agora no seu braço esquerdo. Sensação de força, de calor, talvez formigamento. Você vai refazer isso uma segunda vez com seu braço esquerdo, abre os olhos, encara o seu medo, prepara o braço esquerdo, cotovelo para trás, inspirando pelo nariz, prende a respiração, encara o medo e... Relaxa o braço esquerdo, fecha os olhos. Respira naturalmente, normalmente, no seu próprio ritmo de respiração e observa. Simplesmente se observe agora. O que está acontecendo dentro de você? O que você está sentindo? Você está destruindo o seu medo. O que você está sentindo agora? Força? Perceba quanto você tem força nos seus braços força para destruir o seu medo, perceba a sua energia, a sua motivação, seu impulso para destruir esse medo, você vai abrir os olhos, vai fazer uma terceira vez, prepara o braço esquerdo, prende a respiração, olha o seu medo de frente e os olhos. Respira normalmente. Simplesmente se escute. O que você está sentindo? Quais são as suas sensações físicas, mas também mentais? O que, que você sente agora que você sabe que você é capaz de destruir o seu medo? Orgulho de você? Otimismo para o futuro? Alegria? Coragem? Você se sente forte? Perceba tudo o que está acontecendo agora na sua mente. Agora eu vou pedir para você continuar de olhos fechados e você vai dar uma última destruída no seu medo, um último resquíciozinho de medo que ainda sobrar, uma última pedrinha, um pedacinho um minúsculo de medo que ainda sobrar, você vai destruir ele agora. Você vai continuar de olhos fechados e você vai fazer o movimento que você já fez, só que uma única vez e com os dois braços ao mesmo tempo, para ter certeza que você vai destruir, Todo resquício de medo que ainda sobrar. Então o movimento você já conhece. Você pode inspirar pelo nariz. Preparar os dois braços. Prender a respiração. Imaginar esse resquício de medo na sua frente. E quando você quiser... Relaxa os dois braços. Respira normalmente. E percebe o que está acontecendo em você. Quais são as sensações? Você destruiu completamente o seu medo. Como você está se sentindo? Observe a sua postura, a sua força, a sua coragem. Perceba a sua capacidade a destruir o seu medo. Essa sua capacidade a destruir o seu medo está sempre presente dentro de você. Você pode resgatar essa capacidade no seu cotidiano quando você quiser. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.